Eu queria testar uma coisa Não é isso que eu queria testar? Eu queria testar a carta de Predador Nossa, que skin feia <risos> Parece que o rabo dela é em 360p Nossa Diana mid, credo Não acham que TP era melhor? Tem Challenger do time Relatório Gelinho rola super pra área hein? Rola super, inclusive a gente vai fazer gelinho A gente vai fazer gelinho Buraca de Cometa Interessante TP era melhor a gente ficou sem TP no time. Sempre que eu peguei a Ari. <risos> Juro que eu não sei. Eu queria jogar de N, né? Eu tinha falado da N. Ah, TP era muito melhor. Na época de dia da meta mid, ela não podia te dar o antes dos 6. O E dela era ult. Vamos nos divertir de verdade. Olha que OP a determinação. Ninguém vai ficar no meu caminho. <risos> ah, boa. Nossa. Gostei, gostei da audácia dele de ficar, tô bem Gostei, gostei, foi inteligente vou te dar A volta da minha, obviamente, né vai ficar no meu, caminho? Meu, Deus. meu Deus Espartano forte Que Espartano poderoso Bom, assim, o que eu posso fazer é guardar Porque se a Diana me encontra no meio do caminho comigo sem útil Eu só morro, meu máximo É guardar, corre, corre Corre que o bicho tá vindo Mulher da lua tá vindo. <risos> Cara, o Fido... <risos> A família de vocês também tem uma véia que fuma desde os 5 anos de idade e fala igualzinho o Fido. Eu tenho umas duas tias assim. Não me deixe aqui! Viva! Ah, ele tem arauto mid, perigo. Dá muito dano a torre. Deve cair, né? Porque a Diana, a Diana dá muito dano em torre. Isso mesmo. Isso cai? Acho que não cai, né? Fica com um de vida. Nossa, patuagem. Oh. Nossa, ele fez letalidade. Olha que interessante, ele fez o item de letalidade. Contra Yasuo, Diana é válida? Deve bater aí na Diana sim. Mas acho que o jogo inteiro não. Deve ser uma matchup que fica virando. Uma hora ele ganha, outra hora ele perde. <risos> é um punter um tirador de wards cara, amei isso. Para de dizer que a área é ruim, a Ary não é ruim, ela só não é roubada. Tem como, a Ary tem um rate super positivo, ela não é ruim. Ah, barricada. Ela só não dá tanto dano quanto as pessoas gostariam que ela desce Mas tá tudo bem A gente tem que parar de olhar pra área e achar que ela, tem, ela é obrigada a dar o mesmo dano que ele é Blank É só isso Se você abrir mão disso, ela passa a ser forte tomo toma pau pra todos os bonecos do mid. não é horrível, o charme é muito forte, não tem como um tempo com essa skill ser, ser fraco. Mas é muito difícil de jogar, cara. E o problema é que você não é tão recompensado visualmente. Tipo, se você acerta todas as skills de LeBlanc num cara, você provavelmente mata esse cara. Diário não. Diário você não mata acertando todas as skills, então não é, não é gratificante jogar diário. Eu acho que esse é o problema que as pessoas têm. E de fato não é mesmo, é broxante jogar diário. Você acerta tudo e você dá dois de dano. É ridículo. Mas fazer o quê? É assim que é a vida. Quer acertar tudo e matar? Joga com outro boneco. Pronto, acabamos de dar um pick-off que nos garantiu o Dragon. Eu mataria essa soraca sozinho? Eu mataria, porque é uma soraca. Se fosse uma Leona, provavelmente não mataria. Ela ia fugir até a base andando. Mas tá de boa. Pick-off, Dragon, objetivo, show. Vamos para a próxima luta. Agora eles são meus. Ah. Ah. Cara, se ele não morresse, eu ia, ch eu ia chorar muito. Ah, de Kaiser não pode errar tudo e matar, não. Tem que acertar o quê? Nossa. Nunca vi alguém chorar pra Mordekaiser. <risos> Quando saiu tava meio roubado, mas hoje em dia. É, Irelia não precisa acertar. nada não... Mas cara, aí é que tá. Por que, que a gente tem que comparar a Ari com Irélia? Não tem que comparar a Ari com Irelia. São completamente diferentes. São propostas completamente diferentes. Não, são, são. Não tem nada a ver o cu com as calças, sabe? <risos> Eles não me servem mais pra nada. <risos> É que a Ari já foi, esse boneco assassino que mata todo mundo com duas skills, já foi esse boneco, ela não é mais Tem que aceitar que a Ari não é mais isso A Ari é praticamente um Champion Utility cara, Do ponto de vista de dano ela é mesmo A Diana errou absolutamente tudo, mas tu vai fazer o quê? mas tá tudo bem, propostas diferentes e... <risos> Alguém discorda que a gente só pegou essa kill e conseguiu provavelmente neutralizar a Jen ali no meio de todo mundo por causa do charme? Nenhum outro. Tá, alguns bonecos fariam isso também, mas o charme é muito forte. É uma skill muito única, é muito legal o charme da arma. Gosto pelo menos. Eu gosto. E não tem muita coisa para acertar, né? Vamos pra lá, vai. Pode ser. Vai crescer e fazer bar. Cinzas e sangue. Por que acabou a brincadeira? A pessoa acertar o e vai? <risos> <risos> Saudade, sei tudo pra gostar, Soraka. Ela é, é viva, meu Deus. O que, que é isso aqui? Tem um tentáculos batendo na gente, tô nem entendendo. É óbvio que o Lucian tá mais dentro do que eu. Nem quero ter o cara mais forte do time. Oops. Acabou a brincadeira. Eles não mais pra nada. isso é o uh, é. isso não <coughs> Ei, pegou isso aí, né? Ninguém vai ficar no meu caminho. Maria, Deus foi, eu não pode isso aqui. Estou destruído. Ela coisou meu coisa? Não, né? Não coisou. <risos> Ela não não matou meu fantasma. É, tu é que é mais forte que ar. Bom, óbvio que é mais forte que cara mesmo. Ei. Cachorro do Império. O inimigo foi eliminado. Tem Quero ficar com o Darius e com o Lúcia. Provavelmente eles ganham lá em cima. E eu não vou participar da última luta do jogo. A já não tô, aqui, ou eu tô do louco? Suaquele destruiu o Ai, morri. Estou com meus. Nossa! Meu Deus! Lúcio, eu não vi o Lúcio morrendo! Quem matou o Lúcio? Onde que o Lúcio morreu? Tadinho! Bom, foi um jogo clean, vai. a gente nem morreu no jogo.